Olá, aqui quem fala é Felipe Rizental, criador da Cadbox, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma frase que eu retirei de um áudio criado por Earl Nightingale, chamado Atitude. O objetivo dessa apresentação é fazer com que você encontre uma solução para equilibrar suas emoções e obter melhores resultados tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional também. Muitas vezes nós pensamos que precisamos de mais um curso ou mais um certificado para ter sucesso em nossa carreira. Mas, na verdade, em muitos casos, precisamos apenas mudar o nosso padrão de pensamento e a nossa postura para que as coisas caminhem de uma maneira mais proveitosa. A frase que eu retirei do áudio criado por Earl Nightingale é a seguinte Nossas atitudes em relação às outras pessoas determinam as atitudes delas conosco. Eu vou repetir para ficar claro e depois nós vamos discutir sobre o assunto. Nossas atitudes em relação às outras pessoas determinam as atitudes delas conosco. Eu concordo com essa frase, mas quero te convidar a refletir um pouco sobre ela para que você possa utilizar o melhor caminho prático dentro dessa visão. Observe um exemplo que acontece no dia a dia. Quando você está assistindo a uma palestra motivacional, ou mesmo vai para a igreja ouvir alguma coisa que te ajude a elevar a sua vida, existe uma tendência que ocorre nesses momentos. Devido à inércia que vai acontecendo durante as palestras, nós tendemos a entrar em um estado de espírito de otimismo, de alto astral. E não há nenhum mal nisso, porque afinal nós fomos para lá justamente buscando isso. Se eu estou para baixo, eu quero ficar para cima. Mas existe um problema que pode acontecer devido ao excesso de alegria. E talvez você se questione pensando: eu não vejo nenhum problema no excesso de alegria, eu só vejo problema no excesso de. Tristeza? Aparentemente faz sentido. Só que na prática, a humanidade faz uma divisão entre os otimistas e os bobos. Existe uma linha muito pequena que coloca as pessoas em uma dessas categorias. E quando nós erramos a dose, o nosso bolo sai todo torto. Observe uma história que aconteceu comigo. Quem já me conhece sabe que desde pequeno eu percebi que meus pais não tinham habilidade nem interesse para estudar sobre finanças. Era aquela história de receber e gastar tudo no final do mês. Então, como eu vi que não teria nenhuma herança garantida, com cerca de 14 anos eu comecei a estudar e a buscar respostas para entender o que levava algumas pessoas para o fracasso e outras pessoas para o sucesso. Nesse caminho, um dia eu li um livro que contava a história de uma empresa que passou por dificuldades e que não tinha mais condições de pagar o aluguel dos funcionários da fábrica. Quando isso aconteceu, os empregados... Que gostavam do proprietário da firma, se ofereceram para morar nas casinhas que haviam dentro do barracão, junto com suas famílias. Eram um casas simples, de madeira, em condições insalubres, mas eles decidiram fazer isso visando a reestruturação daquela organização. O proprietário ficou muito feliz, com o tempo eles conseguiram se recuperar e no final todos foram recompensados pelos seus esforços porque pensaram no bem coletivo, porque pensaram no bem maior. Eu achei aquela história fantástica e decidi que teria o mesmo tipo de postura em qualquer lugar em que eu trabalhasse, se houvesse a necessidade. Então um dia, uma ex-funcionária entrou com uma ação trabalhista contra os chefes da empresa em que eu estava, e eles acabaram perdendo. Na época, eles tiveram que dividir o pagamento em 24 parcelas, e o valor mensal a ser pago era relativamente alto. Quando eu vi aquilo, eu tive uma certa noção de que haveria um período de dificuldades, e fiquei observando as coisas acontecerem. Chegado o momento de eu receber os meus honorários, após ter acontecido aquele problema, eles me pediram para esperar um pouco mais para receber. Como eu estava com o espírito preparado, eu disse, tudo bem pessoal, percebi que isso podia acontecer e vim fazendo algumas reservas nos últimos tempos, por isso vocês podem ficar tranquilos. E assim foi com o primeiro pagamento, com o segundo, com o terceiro... E de repente atrasar o meu acerto se tornou um hábito. Não haveria nenhum problema em relação a isso se a questão fosse o aperto financeiro. Mas a minha chateação começou quando eles passaram a ir a pra praia todos os finais de semana enquanto meu salário estava atrasado. Quando eu percebi que o meu plano de criar um espírito de equipe se transformou numa brecha para um certo abuso, eu comecei a ficar incomodado. Mas, às vezes, nós somos tão otimistas, ou bobos, como você preferir interpretar, que pensamos que ao seguir pela mesma estratégia, de repente as pessoas vão ter consciência e mudar de atitude. Quero deixar claro que eu não estou aqui para demonizar meus antigos patrões, porque eu tenho muita gratidão pelas oportunidades que eles me deram, mas sim para trazer uma simples reflexão com o intuito de gerar a cura para certos problemas que nós carregamos de vez em quando. Então, vamos voltar à frase que inspirou a criação desse vídeo e refletir um pouco mais. Nossas atitudes em relação às outras pessoas determinam as atitudes delas conosco. Qual foi a minha intenção? Eu queria demonstrar que estava disposto a me doar pela empresa. Queria ajudar e ser visto como um funcionário especial. Isso estava dentro de mim. E o que eu fiz na prática? Na prática, eu segui dentro dos padrões que eu havia determinado, mas eles não passaram a informação correta. Quando meus patrões atrasavam meu salário, eu dizia que estava tudo bem. Ou seja, eles entendiam que estava tudo bem. Há uma frase no filme Batman Begins que ilustra esse tipo de problema. Essa frase diz o seguinte, não é o que sou por dentro, e sim o que faço que me define. Talvez você pense, ah, mas eles tinham que se tocar. Eu também acho, mas como isso não aconteceu, eu deveria ter me expressado. Como? eu poderia simplesmente ter narrado o que estava acontecendo e ser sincero em relação ao que estava sentindo. Poderia dizer algo do tipo Pessoal, quando eu vi que vocês teriam despesas maiores e concordei em receber o meu salário atrasado em algumas ocasiões, eu queria apenas contribuir de alguma forma por saber que vocês estavam passando por dificuldades. Mas quando vocês começaram a viajar por lazer e com frequência, enquanto os pagamentos não vinham, eu confesso que isso me soou como uma ofensa. Usando essas palavras, sem grandes emoções, sem me exaltar, tudo poderia ter sido resolvido. Mas o que eu fiz na época foi pedir para sair da empresa. Muitas vezes nós não enxergamos, mas no fundo queremos fugir de algumas emoções e evitar conversas difíceis. Por isso, agimos de maneira estranha, fazemos cara feia, na esperança das pessoas interpretarem o que pode estar nos incomodando, sem que tenhamos que pagar o preço de um esforço psicológico. Acabamos colocando a culpa no mundo porque não queremos encarar a ideia de que estamos com medo de falar o óbvio. Em certos casos, uma emoção pode ser tão incômoda que a sensação é de que, se formos sinceros, podemos passar um vexame tão grande que jamais iremos esquecer na vida. Ou ainda temos a impressão de que se falarmos o que é necessário, poderemos ficar cara a cara com a morte. Só que na verdade, quando agimos com tranquilidade e livres de medo, a maioria desses receios acaba se mostrando sem sentido. Mas enfim, naquele tempo eu ainda não tinha criado a habilidade de me expressar e realmente pedir para ir embora. Observe o resultado. Como na visão deles estava tudo bem porque eu mesmo havia dito isso, eles não entenderam nada, ficaram ofendidos com o meu pedido, eu não tinha carteira assinada, saí com uma mão na frente e outra atrás e com os pagamentos atrasados para ajudar. Nesse período, eu tinha uma crença que funcionava da seguinte maneira, e não era só uma questão de coragem para falar. Eu acreditava que ao dar o meu melhor, meus superiores iriam reconhecer esse empenho e, se julgassem justo, aumentariam o meu salário. Por algum motivo, eu, particularmente, achava feio pedir aumento. Hoje penso de maneira diferente em relação a isso, até pelo que aconteceu quando conversei com um rapaz que entrou para me substituir. Ele não tinha nem um décimo da minha experiência, mas comentou que não podia receber menos do que 12 reais por hora quando entrou na empresa. E o que aconteceu, então, foi que ele entrou na empresa todo perdido, ganhando mais do que eu ganhava trabalhando lá há anos. Aquilo, para mim, foi um aprendizado e tanto. Se nós olharmos para o mundo, veremos que cada pessoa coloca um valor em si e no que merece, de acordo com crenças que vêm desde a infância. Temos alguns profissionais que possuem dons e talentos incríveis, lapidados com anos de estudo e experiência, que não se sentem merecedores da prosperidade. Enquanto algumas pessoas são capazes de nos trazerem um copo d'água e acreditar que podem ficar com a nossa alma em troca de um pequeno favor. Mas mais do que pensar, eu sou desses ou eu sou daqueles, eu estou certo, eles estão errados, eu quero te convidar a refletir sobre o que você quer. Esqueça um pouco do que você acredita que merece ou deixa de merecer. O que você quer? Que cenário te deixaria feliz? Nessa apresentação eu ilustrei um caso onde os desejos do coração não combinaram com os eventos externos. Esse tipo de situação é muito comum, mas tem solução. Então, para finalizar, eu quero apontar mais dois problemas que podem acontecer quando nós interpretamos as coisas de maneira errada e também algumas soluções. Quando nós ouvimos que nossas atitudes em relação às outras pessoas determinam as atitudes delas conosco, num momento de empolgação, por exemplo, e acabamos pensando que o amor só se expressa através de carinho, beijos e abraços, podemos cair na armadilha de pensar algo como... Quando minha esposa for grosseira comigo, eu vou abraçá-la. Quando meu amigo for agressivo comigo, eu vou contar uma piada. Existem casos e casos, e cada um deve ser analisado. Se você está seguro de si, pode quebrar o gelo de forma agradável, mas existem momentos em que a agressividade dos outros pode incomodar. E nessas horas, o que você quer? Você pode dizer amor. E o que mais? Respeito. Então, talvez essas não sejam as melhores atitudes. Às vezes, o que precisamos para obter amor e respeito é superar nossas emoções, é encarar uma conversa difícil, é negar um desconto para um cliente que insiste de forma abusiva, é valorizar nosso passe, é entender que todos viemos do mesmo pó e que não devemos nos colocar nem abaixo nem acima dos outros, é agir na base do respeito. Você tem o direito de ser sincero e pode ser honesto sem ser agressivo. Se alguém te ridicularizar pela sua honestidade, mantenha sua postura e diga que você está falando sério novamente, de maneira serena. Muitas pessoas tendem a não respeitar quem não demonstra ter amor próprio. E em muitos momentos nós não sabemos distinguir o que é amor próprio e o que é egoísmo. Mas, de qualquer forma, precisamos nos posicionar especialmente se algo está nos incomodando, especialmente se sentimos que alguma postura externa está nos invadindo. Eu espero que essa apresentação tenha te ajudado a no mínimo refletir um pouco e quem sabe até mesmo te inspirado a tomar novas ações que irão trazer novos resultados muito melhores e muito mais positivos. Um grande abraço! Lembre-se de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de clicar na sineta para receber o aviso dos próximos vídeos. Até mais!